Eu instalei no notebook uma Bíblia online com poder de pesquisa altamente sofisticado. É com essa Bíblia que eu instalei aqui no notebook que eu copio e colo aquelas escrituras, aquelas referências bíblicas que abordam qualquer tipo de assunto. Tá? E alguns... Algumas pessoas não sabem o que é uma referência bíblica. A referência bíblica, ela, se a gente está falando de dízimo, as referências bíblicas vão falar de dízimo. Se nós estamos falando de desviados, a referência bíblica vai falar daquelas pessoas que foram desligadas da igreja. Se o assunto é sobre falar mal de crente, falar mal das doutrinas da igreja, as referências bíblicas vão mostrar a condenação daqueles que se levanta contra os clentes. Então as referências bíblicas servem como um parâmetro de informação do que vai acontecer, o que acontece na vida de todos nós. A referência bíblica, ela ajuda a entender. Existe aquele versículo que a gente não lembra, né? Aonde está escrito, é só pesquisar aqui no. Na, na Bíblia online, a gente vai encontrar. E essa Bíblia está comigo desde 2012, e desde 2012 eu tenho colocado aí na, no Facebook para que todos possam ler e aprender né, da palavra de Deus. Existe aí alguns desviados que desertaram depois de convertido ao Evangelho, uns com 10 anos, 15 anos, 20 anos, até 30 anos, até mais de 30 anos, estava na igreja e de repente deram ouvido as doutrinas diabólicas e se afastaram da casa de Deus. Essas pessoas, bíblicamente, perderam a salvação. Só que eles não acreditam, né? Falar que está com Cristo, mesmo sendo desligado da igreja. É aonde as referências bíblicas vão mostrar. Não é só a referência, mas também o texto inteiro. Muitos pensam que eu leio um versículo só. Eu estou aqui desde 2012 com essa Bíblia, já li toda, várias vezes, e todos os dias eu estou fazendo uso dessa Bíblia, né? Vou tirar ela aqui da telinha, pra ver como é que ela fica, né? Aí, tá vendo aqui, ó? Nós Agora eu vou, é, vou colocar ela na telinha de novo, aí, tá vendo? Então, essa é a minha querida Bíblia, é uma Bíblia abençoada, né? Eu vou abrir de novo para vocês.